Nunca podemos nos envergonhar do poderoso evangelho de Cristo. Quem se envergonhar de ser cristão ou de anunciar o evangelho de Cristo não é digno de ser cristão. Devemos falar de Cristo com entusiasmo e proclamar com ousadia as boas novas de salvação. Amém.